é impressionante como tem pessoas com falta de sensibilidade nesse mundo, meu é impressionante a quantidade de comentários dizendo no vídeo na qual eu fui assaltado que eu mostrei um pouco resumidamente a experiência que eu tive sendo assaltado trabalhando nos aplicativos e teve muitas pessoas na qual eu vou colocar aqui nos comentários o nome das pessoas, o que elas comentários, falando que o vídeo era fake, que eu não tinha sido assaltado, foram um monte de comentários que eu vou falar para você. Eu espero que essas pessoas não passam pela mesma situação. Bom, eu vou colocar aqui o boletim de ocorrência na tela, como você está vendo aí no momento, eu excluí. A parte dos meus dados pessoais Porque eu sou uma pessoa exposta né? Uma pessoa pública Na qual eu tenho um canal no Youtube Então eu, eu tenho que evitar de colocar os meus dados pessoais Então Tá aqui o número do processo Pode ver que ele foi feito no mesmo dia Que eu fui assaltado Cerca de mais ou menos 4, 5 horas depois Porque infelizmente é, Assim que eu fui assaltado Por volta de 1h50 da, da tarde O, o eu consegui ir até o posto policial depois da orientação do, dos policiais que estavam fazendo comando ali na região. Eu fui até o 39 DP e lá eles falaram que tinha cinco ocorrências na frente. Então o que que eu fiz? Eu, o, de acordo com o delegado ele falou que eu podia fazer o boletim online, então eu preferi, já que minha esposa estava junto comigo no momento da, que eu fui na delegacia, como ela está grávida de oito meses, para ela não ficar muito tempo lá esperando, que eles falaram que ia demorar cerca de 4 ou 5 horas para poder fazer o boletim, sendo que só tinha cinco ocorrências, não sei como que funciona o processo lá, então eu fiz o boletim online. Fiz o boletim online por volta de umas 17 horas, porque eu também estava esperando eu receber é, as notas fiscais, porque junto, nesse mesmo dia, eu estava com mercadoria do Mercado Livre. Eu faço algumas entregas, então eu precisava colocar as notas fiscais juntos, então daqui que eu pegava todos os documentos, todas as notas fiscais, eu precisava estar tá tudo certinho lá para não ter problema na, na hora de fazer o, o seguro e tudo mais coloquei, como vocês podem ver aí na tela, o meu celular Samsung Galaxy S20 FE, é, que foi subtraído, eu não coloquei o outro celular, eu não tinha mais o e-mail, então infelizmente eu não coloquei ele e deixei como perdido mesmo, era o um celular que eu utilizava apenas mesmo com o aplicativo da Uber 99, Drive e etc, deixava ali apenas para fazer os correm. Então, pode ver aí, não foi mentira, realmente... Eu fui assaltado, infelizmente tem pessoas que eu não sei o que passa na cabeça delas, elas adoram, ter, sei lá, caçado pelo em ovo, pode procurar pelo número do processo, eu não sei se é possível mesmo consultar, consulta pública, mas tá aí, acredite se quiser. Agora eu só quero ver se essas pessoas que falaram que era mentira ou que acham que foi mentira, se elas vão ter coragem de pedir desculpa aqui nos comentários. Mas é que nem eu falo, o que importa é que eu estou bem, eu acredito que Deus vai me dar em dobro tudo que eu perdi, eu já ativei os seguros, demoram praticamente de 8 a 15 dias para poder fazer toda a análise do boletim, fazer toda a análise da situação para eles poderem liberar o seguro lá, se vai ser aceito ou não. Se for aceito, bom, pelo menos eu não vou ter o prejuízo, agora se não for aceito, eu vou ter que ralar bastante porque que nem eu falei, o prejuízo foi quase de R$16 mil, reais, fora é, as mercadorias que tinha dentro do carro, meus celulares e as contas bancárias. E as pessoas estavam também comentando bastante no vídeo, na questão de eu andar com o celular com contas bancárias. Bom, eu vou explicar o porquê que eu estava andando com o meu segundo celular, eu não estava apenas com o celular de trabalho, é, como é que eu posso dizer, no, nesse dia... Eu fui levar a minha esposa para fazer os exames de gestação do oitavo mês, inclusive foi de ultrassom, na qual a gente até viu como estava o bebê, graças a Deus o bebê está muito bem, graças a Deus. E por eu estar com minha esposa grávida, você já sabe né, grávida a qualquer momento está com fome, precisa fazer alguma coisa, então eu estava sim com meu aparelho celular na qual eu tinha acesso aos meus bancos caso precisasse fazer alguma compra e tudo mais. Era por volta de umas 10 horas da manhã. Meio dia, mais ou menos, que foi o horário que eu deixei ela em casa, depois de ter feito todo o, o corre com ela, eu falei, pô, vou trabalhar. E eu acabei nem entrando dentro de casa. Tava com o celular no bolso, carteira. Eu falei, vou trabalhar porque eu preciso levantar uma graninha. Foi aí que... Sabe, quando você tá no automático, acho que nunca vai acontecer com você. As primeiras corridas que eu peguei me levou para sentido cidade de Tiradentes, e quando eu cheguei aí nessa Jardim Pérola por volta de uma e cinquenta, acabou acontecendo o assalto. Infelizmente, tá muito difícil hoje em dia. A segurança tá, meu, é toda, todo momento, pessoa sendo assaltada e no mesmo dia mesmo foi engraçado que eu postei no meu whatsapp um status falando que meu celular tinha sido roubado teve duas outras pessoas que me mandaram mensagem falando que também tinha sido assaltado é complicado, então vocês têm que tomar muito cuidado eu no momento ali eu sei que não foi 100% como é que pode dizer erro meu Claro que foi burrice de eu ficar mexendo no celular. Eu podia ter, sei lá, escapado. Mas também se eu tivesse escapado, eu poderia ter levado um tiro nas costas. Aí o cara ia ter ficado estressado, atirado em mim. Ou eu poderia ter pegado o carro e do ter visto os dois coisas passado por cima. Sei lá o que poderia ter acontecido. Mas eu acredito que foi um livramento de Deus. Bom, mostrando tudo, todas as provas aí que os pessoal, as pessoas, né, os haters que estavam comentando aí, eu mostrei a prova agora eu só quero ver se elas vão realmente pedir desculpas este é o vídeo de hoje espero todos estejam bem e espero que ninguém passe pela mesma situação, porque realmente é horrível ter uma arma apontada para sua cabeça, enquanto você vê as pessoas ali os vagabundos, né, passando levando todo o dinheiro da sua conta o cara pegando meu carro fazendo uns trajetos meio doido por dentro, meu, foi uma coisa de louco mas graças a Deus eu estou bem e agora é correr atrás do prejuízo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.